eu, eu, esse projeto já tem um tempo, eu já estava na cabeça de escolher as pessoas certas uma cidade hipócrita, igual a nossa, que não valoriza a cultura, não valoriza nada, e pegar as oportunidades, e abrir as oportunidades. Então eu sei, eu sei cada um que está aqui dentro, de minha mesmo. bacana, eu acho que a gente tem que Fazer o nosso melhor, chegar junto e mostrar o que a gente vai fazer dentro do shopping, que é a coisa de Tem um, um teatro, que talvez esse teatro é usado para reuniões, stand-up. e é aqui na Norte, onde que eu nasci, aqui no 1 de maio, tem vários aqui que, que eram da, da região, e um cara que eu quero agradecer primeiro, que é o Amauri, Bacana, sim. e o espaço tá aí, então sim. Vamos ao Eu gostaria de chamar aqui meu brother, Haroldo Alves. Agora em pessoa pra vocês conhecerem essa pessoa, mas tá melhor. Guadarino, coreógrafo. O artista da melhor qualidade, Haroldo Alves. Muito grande, estou eu ali saindo para ver onde eu iria tomar um banho. Eu estou de cara com o Mamubara. Vocês conhecem o Mamubara? Você é meu mestre. Aí vocês imaginam como foi? Fiquei assim. Urou! Aí voltei, entrei e falei: é benito o Mamubara. Ele falou: Pô, tá não acredito. Não sabia de nada disso. Gente, desculpa, eu agradeço. Tenho realmente muito a agradecer esse grande talento. Eu sou do Senegal, África. E, é, vocês são meus irmãos. Esse cara aí é demais, viu? Você é demais. Quer ver, gente? rede social só pra poder me sentir marcado na céu podendo postar coisas diretas, podendo postar coisas diretas e diretas como eu que não sendo é um sentimento nem é bom compartilhar, nem é bom. Eu vejo sim tudo que eu não quero. Esse é o mundo virtual. O mundo virtual é muito bom em último, mas a gente tem que saber usar uma cabeça alcançada. Tá certo? Entendeu, Ricardo? Oh.